Olha o cabeça. <risos> vem cá. Ai, ai. Ah! Vem, vem. Oh! Oh! Cunha, ouvido. como que tá. os túneis, tá ligado? lá ah, beleza, meu Deus. Viu, Victor? Ah, oi, Nicolas. Eu conheço o mapa, mas tipo, você não sei de onde marcar. Morri. Morri. Morri. Você é ruim. Morri, tá. Vamos onde? Vamos. Vamos lá. Deixa eu te no jogo. A imagem é um... um falcão. Um falcão. Que era o meu time. Lá em cima. Caralho. Plantei ah, então, certo? Um aqui comigo. Subiu, subiu o céu, subiu o céu. Ah, tô, tô marcado. Celo. Eu mato. Mata na faca ainda. Mata logo. Odei ah! na faquita. Que delícia. Ah, não, não, não. <sbe -se> eu potei certo, viado? Já tá gravando. Ah, tá? Não chegou. Olha aqui. Ó, dois minutos já gravando. que, Nicolas. Ah. Já é plantou a esquerda que a bomba? Acho que sim, sei lá, nem vi. Eu tô aqui atrás do pilastre. Tava focando em matar o cara. Na faca. Oh. Deixa eu ver quanta é a pessoa que tá jogando. Ahn. Também, 3-4 horas de ban. Nicholas tomou 4 horas de ban pra ir no Clash Royale. Quem toma ban no Clash Royale, véi? Opa, tem torneio novo? Caraca! Não vai jogar carro. Não vai. Da... Da... É. Não vou mesmo. Filipinho é o caralho, velho. O moleque vai ficar domingo inteiro fora, mano. A as quieta, não pode ir, né? morsetônico Vai tá. ah, tá. o não Jate. Dominguinho. Certo. Tá. A tu. Lucas vai? Nossa, Nossa. vai. Tomara que não se para que ele vai, velho. Cadê cai de papinho, não tá? Já era, vai sim. Tô vai? até vendo, você vai. Tô até vendo. Eu vou. Ah lá, hum, nossa. Acabou ele reserva. é meu amigo. O Felipe é meu amigo mais de 10 anos, filho. Não, o outro. Ele vai? O Playboy? É, acho que vai. Ah, vai ser fute, parceiro. Quero ver falar, no... Quero falar é fute, na hora de física. Ah, Paco, ah, parceiro, Quero ver falar na hora de física, vou meter uma bomba atômica na cara dele. Bororó, é, mas tá jogando com ele esses dias, né? Beleza. É, né? E Metrópolis. Ele é meu amigo, filho. Eu conheço o Lucas faz mais de 10 anos também. É. Ah. Ele é meu amigo, você é meu irmão. Não, você é meu melhor amigo, parceiro. Não tem como, não tem, não tem essa, tá ligado? Por causa de ideia. Que... Ah, é, é, é. Entra. Ai é, é. é. molotov. Não manjar na sua frente, tá aí. Bora, entra. 3, 2, dois... vai. Banguei. Em cima, você não entrou tá comigo. Eu fui bangar, eu falei ainda. Eu dei, ah, mano. Eu dei, um morro, velho. Ó, ó, ó a minha casinha. Linda. Cadê? Tem um Wise 2014. É 2014 2015? Tem drop? Tem drop verde. Em drop verde. Verde. Tem drop, Vitor? Olha por quê? Por que tá, mano? Nossa, foda-se. Não dropa. Rapaz. Eu pedi drop, viu, Vitor? Mas Não, já foi, já foi. Comprei aqui. Já foi, parça. Ai, mano, que ódio desse jogo, velho! Tá fazendo, vitor Cadê o cara, velho? Vem, pai, ó, ó. Filha da puta! E essa sua mira tá assim? Hã? Sua mira tá assim? Padrão! Agora não! Agora é o drama! A minha é mais da hora! Eu digo que legal! Vou por cima, tá? Bom, é por cima, não, É, é, bom. Errei. Ei. Get alguém. Ó, atrás do, do container. Tomei que bug na cara. Viu? Peguei ele. Tem mais! Peguei um, no um bomb. Peguei outro aqui. é só aqui. Céu! Não. Ah, Nicolás! Vai! tá porra! Tava de arma, véi! Foi mal, mano. Tava de arma, velho. Suave, suave. Se os caras perderam sound... Meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, eu me eu... um! Pega o Dropa pra mim. Com certeza. Obrigado. Ai, mano. Jogando mal, velho. Hoje. O Ó, malandro. boné, vermelho. Abre a porta abre a porta pra mim abre a porta. Passar, tá? Entra aí. Bora, vambora. Aí mesmo, velho. Eita, pô. Eu ah. pego, eu pego, eu pego, eu pego. E o cara morreu. De esquerda, de esquerda. Sai da frente. Ai, ah, ô, entra comigo, gente. Pelo amor de Deus, velho. Que medo é esse, mano? É só entrar todo mundo, velho. Trader, mano. Meu Deus, velho. Me dá nojo, mano. Eu mais não. O Eu não entro mais não no bomber. Sozinho? Você tá de AK, eu não posso abrir que eu tô de alto. Uhum, não. Land, Kai, please. o Vitor. <risos> Tem rampa? Da onde? Da onde? Ah, cara, mira do outro cara ali, tava suspeita, velho. Tinha suspeito. Para, gordo. Boa. Ai mano, strafe ah, com mira, é, velho. Quase quatro. Quem foi o burro que deu strafe com mira? Aí, caralho, ah, ganhei, mano. <risos> easy, easy, confio. Oh, esse confia, trem com easy. mira, esse trem. <risos> Olha do seu lado, Nicholas. Cara, vamos tentar. Não, entra. vamos tentar entrar pela bico pro... pelo meio ali. Mano. Uh... Faguei. Tô no high ground, fi. Ai, que bom. Ele entrou no B já. Ô, desisto, não joga mais. Sério. Eita porra. Nicholas, hum. quer ver o um nosso scope drop shot? Ó, Achei okay. ah, o último cara. Menos 79. peguei na faga ah, é. de novo. Cadê minha alp, pai? Tá aqui. Aqui, peguei. Tem drop, preciso de drop. Ai, tem. Drop que você tem pra comprar sua Hã? Tá sem alp de skin? Tô. Preta? Ah, é. Aham. Baguei. Nossa, que spangue de idiota, mano. Baguei outra. Bague de idiota, mano. Ô, Nicolas, se você... Não, ó. Oh, você tem que pular aqui, ó. Ó, ó, ó. Ah, errei, velho. Vai, pula. 3, hum, 2, 1, vai. Tapu! Tomei uma, velho. Vai, vai, vai, vai. Ai, meu Deus, velho. Eu entrei com você ali, mas não tem ninguém no cu, Ai, meu Deus. Não. Tem dinheiro, velho. Porra, já dropei. Toma, mano. eu só morro, velho. Eu não vou entrar mais, não. Não vou dar mais a cara porque. Faz um drop aí na né, moral. Let's go, let's go. Meu pai tem dinheiro aqui, velho. Ó, tua arma. Volta pra base, volta pra base. Compre uma AMP, velho. Meu pai não tá aqui. Ele foi atender o telefone. Mais um, se pá, cuidado. Vamos abrir aqui. Vamos, peguei. Let's go, let's go. Let's go. Tem mais um ali em cima. Vai, vai, vai, vai, passa. Caramba, dá é é bomba, porra. Puta, tá com meu pai. No way. Tomei. Ei. Porra. Meu pai, velho. Peraí. aí. Caralho, velho. Meu Deus, mano. Ai, velho. Jogando a PC do meu. Do, do Rafa. Fudeu, velho. Fala que tá FK. Eu falo que tá FK? Não, eu já fiz barulho. Perdadeira, mouse. Ui! Que que tá essa bosta desse mouse oh aqui, velho? Ai meu Deus, jogar tio PCs é foda, velho Entrega Nilba. <risos> Quem falou isso? O cara ali, ó. no chat, mola. Que que entrega a Nilba? Hã? Quem te entregou? É, vou ficar por cima, tá? É bom, sei lá. Posso... tá tudo ó. Traga Neuba. Ai, é, pô. Que o seu Sai. Ah, sai vem aqui, pra ver. Porra, tá aqui, velho. Morreu Uai. ainda. Nossa, eu joguei muito esse round, velho. Juro. Matei três, mano. Entrega, a Nilba. Fala. Alô? Oi. Alô, pra ele? Entrega, a Nilba? Ai, comprei um P9 pro meu pai, velho. Puxa, puxa, puxa. Ai ah, seu idiota. Poxa, viu foda-se, tem duas vidas. Pô, no seu! chulas, já nicholas? Nicholas pro? Eeeeeh! Yeah. Entrega! Foda-se, vou, vou me dropar uma arma, pela peso do meu pai. Hum. Sou mesmo, é o grind. Mano, eu vou ter que sair daqui a pouco, espada. Ah, mas não vai ganhar? Você sabe, já é. 1,55, né? Sou idiota, não é não. 43, era mesmo? É, mano, eu morri. O tem que ter que virar que idiota. Quebraram a porta. Ah, Vitor, mano, para de trovar, véi. Relaxou. Ah, mano, não tem oh, então, olha, o clutch. Aí, ó, olha Ó, então olha o clutch. Tá vendo? Tô. Que arma feia, véi. Tem dois caras na obra. Ó, ó. Olha o clutch. Porra, fodeu. Mata seu pai. Ai caralho, foda-se jogar mp 9 aqui ó. ó ó ó ó ó ó fica vendo ó, ó o profissional ó tô chegando nada velho <risos> Tá com Pulaí, GPS, filha da puta. Tem um. Caralho, hein, pai. É, o né? Tô com two lights aqui, velho, mas não dá não. Pode Veio ser. outro. Aqui é melhor. Veio outro meteoro em Metrópolis, Nicolas. Vou pegar. Vou pegar. A... Ah, ir. então, por que você acha que não tinha você? Que bosta, peguei só M41S um que lixosidade que ficou, ficou. Eu, eu, eu tipo eu peguei para dropar pra mim, tá ligado? Que ó, de Que de Mata Matei. Que é raio de mamãe? É MP5. Que banho profissional, velho. Fica aí, fica aí. Aí, completei a missão. Vou pegar uma da dananatos. Ai, morri, velho. Morri, velho. Pô, vocês estão ganhando? Sim. Que? Ai, mano, com o errado, velho. Cara, já tá na fase de compra, velho. Que coisa louca essa aqui, velho. Vou fechar o Roblox. Por que? Travando. Ah, não tem ninguém no ar com... Ah, mano. Canagem, velho. Ai, para de travar. Ah, mano. Não tem ninguém no bombe comigo, velho. Mas já aprontou? É, tô sozinho, entrou cinco. Pronto, ó. Uhum. Boa. Let's go. Tem que comer, vai. Chuta a porta e vamos. Já. Vai, pai. Tem que comer, véi! Tá bom, vai, babá. Sete a seis. Acertou. Tem dinheiro. Dinheiro pra comprar uma negueve. Tô sozinho no bombe. Let's go, let's go, let's go. Fazer água. Vamos chega tempo, o cara já me mata. Ai, me travou. Boa, boa, boa, boa. Matamos o chitado. Tô vindo na esquerda, direita, direito, tá direito. Porra, muito bom, matei. Nossa. Beleza. Foi mal. A vida, pô. Ai, ai, tá a casinha! Verdade. Porra, me ajuda aqui! Porra, recarregar na Negev, ah, velho. Eu muito bom! Boa, boa, boa, boa. Mano, eu jogo muito de velho. Easy! Mano, moleque, eu matei quatro. Você viu que eu fiz isso? Show. Não. Eu tava com. O diabo. Tava com 7 de vida. Eu matei todos. Todos ali. Nossa, eu joguei muito. Muito. Muito. Salve, Nard Informática. É live? Esse é, o redio, é, não é, redio. é, é E aí, E aí, Fire aí, E A gente aí, porra! aí, E aí, E aí, E aí, E aí, ah, beleza. Costa, beleza. costa, costa! Ah, Essa mano, aí, que, que isso, preocupação. Ele já sabia que nós ia que nós né? ser rasgando no duto. É, só marcação Oi! Acho que eles vão plantar ó, só porque a gente desceu. Que? Já tá plantando. É a, é a, é a. Ah. Pode virar que é a. Vou tem que sair, Victor? porra. Eu vou, vou ter que sair, Vitor. Sei mas... lá. Há? é porque, negócio. Tem que sair. Negócio vai sair, pai. Deixa logado, senão eu não Deixa logado, porque senão estão a ban. Você desliga. Não, Eu que... vou jogar tá? mais. Aí eu vou deixar Pode o Roblox tá tá ligado. Vou dar tá, Vitor. Só, só, hã? Quando... Twitter. Oi. Quando botar você tá jogando? Que hora você volta? Três horas eu acho. Três e meia. Tua. Tá, Já volto. Let's go. Vamos embora. Vamos embora. Agora duas no meio aqui. entrando no fundo, não tô, tô marcando porta. É. Alto fundo, peguei alpe. Eu tô embaixo tá aqui pai tá aqui pai tá aqui pai tá aqui pai tá aí tá aí vai Já não vai ganhar você sabe né plantando b plantando b ué ganhar assim boa peguei um vai gringa só hora vai ali ali em cima meu deus vai defusar a laranja defusa a ah, já era ganha 30 Hz. Depois eu disse, nossa macarinha para jogar carrinho. Hã? É. Eu mereço, viu? Mas e que conta que ela vai usar? Como que vai fazer? Você vai parar um pouquinho, joga eu com ele e depois vai. Tá, mas vai deixar o Roblox, ligado? Hã? O Ned jurando que não viraria vilão pro Peter. É só olhar pro que? Ned. Que? Que já fica engraçado essa promessa, pô. Moleque invencível, super parceiro, bobão, Chá. só que as coisas mudaram. E todo esse negócio de vilão Liga mãe. vai deixar de ser piadinha. Liga pra mãe. Vocês vão entender. Ela não vai atender, ela não vai atender. Depois que o Strange executa lá o feitiço, o todo mundo esquece quem é o Peter Parker, a realidade é reescrita, ela é refeita. Tudo na história que envolvia o Peter foi, de certa forma, refeito pra acontecer sem ele. Todo o passado, toda a história que tinha o Peter Parker, foi reconstruída to totalmente. É uma nova linha temporal ali. Como? De forma a não ter mais o Peter Park E galera, isso tem impacto na personalidade das pessoas, concorda? Porque a tua convivência com determinadas pessoas te fazem ser também quem você é, concorda? Não tem aquele ditado que a gente é a média das quatro pessoas que a gente mais anda. Isso, bom, não tô aqui pra, pra ser coach, mas a, as pessoas com quem você convive também te transformam. Mas... A MJ, por exemplo, não era mais aquela MJ... O que a Clarinha tá fazendo? Clarinha? É. Você não sei, tá tô indo pra escola aqui, por quê? Você não tá em casa? Hã? Você não tá em casa? Não, acabei de sair, por quê? Então deixa quieto. O que você quer? Não, que a Clarinha ia é jogar com nós, mas não vai, vai. Jogar o quê? Com a gente? Jogar com você? Comigo e com o pai. Comigo com o pai, mãe? Não vai aqui, Vitor. Alô, tá me ouvindo? Tô ouvindo, fala. Ela ia jogar comigo e com o pai, você entendeu? Vai ir, dela, Não atende, mãe. Deixa eu ligar pra ela, vou pedir pra ela ligar pro seu pai. Tá bom, então. Tchau. Tchau. <risos> do que é Que? Que? Tem uma algo que eu quero comprar, aqui. Olha aqui, pai, a montaria daqui. É o manto do King. Que é? E é bonita. Olha aí, Gizalber. 50 centavos. Ah, para 50 centavos não é feia. Ela custaria uns 3 contos, você não acha? É. Um milhão? Os caras já chutou bar né? Vamos pegar o normalzinho. Ai, ah, não interessa, né, mano? Tá com o ouro da cobra, só o olho da cobra custa 2 real. Acho que não é ouro da cobra. É. Não é, ó. Lá eu já falei que não era? Que não, mano. Cadê? Ah tá. É ela que eu vou pegar. Cadê? É sua já, pai? Não dá tá pra comprar? Por... Quer é que eu compro? Ah, entendi. Ela. Apaixonada, o Ned com certeza não era mais o mesmo. É só ver como é que ele tá sério no final do filme. E não só pouco sério, ele tá muito sério. É até estranho ver o Ned com aquele tom de voz. E tem motivo. Só imagine aí os anos de escola do Ned sem o Peter. Pô, ele perdeu o melhor amigo dele. O quê? O pai. Você não acha mesmo que o Ned vai virar vilão? Eu acho. Você acha? É, todo o melhor amigo do Peter doente matável, né? e ele, E ele esqueceu do Peter, né? Tipo, ele passou é, todos os anos... Amigos, é, já passou todos os anos da escola sem ele. Ele perdeu o um único que tava... Hã? É, ele tava mais quietão. Do lado dele o tempo todo. Você tem que lembrar que toda a história do Ned foi refeita. Todo o passado ele foi reescrito. Ele não tem mais o melhor amigo Peter Parker. Então o que que ele sofreu atrás com o bullying? Será que tinha alguém pra proteger ele? Será que ele lidou com os mesmos problemas da mesma forma? O Ned provavelmente cresceu solitário, cresceu sem amigos, ele virou uma pessoa diferente, concorda? E eu não preciso nem dizer muito do porquê isso pode ser a origem de um vilão. É óbvio que a personagem do Ned está alterada sem o Peter Parker na história da vida dele. É óbvio. E pode ser muito mais aí, ok? A gente não sabe que rumo a vida do Ned vai tomar agora. Você não sabe nem o passado, o que aconteceu com a vida do Ned. Você sabia antes, você tinha ideia antes, né? mas agora você não sabe nada. O que a gente sabe é que o Ned tem poderes. A capa da levitação escolheu ele no final do filme. Uma das coisas que era rara, tipo ele abriu portais. E não foram só portais bobos, ele trouxe os Homens-Aranha, trouxe o Doutor Strange dentro da Dimensão Espelhada, é um baita feito. O próprio Doutor Strange teve muita dificuldade no filme dele pra fazer tudo isso. Mas o Ned fez pô, numa boa, como se fosse natural, parece que faz parte dele. E outra coisa importante se pensar é que nem o Strange nem o Ned conhecem mais o Peter. Só que o Strange e o Ned se conhecem. Eles lembram do que passaram juntos. Só o Peter que saiu do meio da história. É igual o Rap conhecer a Tia May, mas não o Peter. Aliás, o Ned deve lembrar de toda a treta na Estátua da Liberdade. Deve lembrar do Homem-Aranha, de tudo que aconteceu lá. Ele só não lembra do Peter Parker. Então, com certeza, isso tem impacto na vida do Ned. Ele não tá vivendo mais uma vida de pessoa comum. Ele tá fazendo magia, sabe? Ele tá ajudando lá a lutar contra vilões, conhecer o Strange. Pode ser até que o Strange treine mais ele. Ou que o próprio Ned descubra coisas por conta própria. Talvez o Ned tenha levado com ele, o planador do Duende Verde, algo do Duende Verde com ele, depois da batalha. E isso sirva de inspiração para quando eles se transformar no Duende Macabro. Já que os poderes, as tecnologias dos dois são muito parecidos nas HQs. Duende, Duende, né? Duende Verde, Duende Macabro. A diferença, galera, no CM, é que o Ned faz magia. Isso, de certa forma, pode justificar a espada de fogo que o Duende Macabro tem nas HQs. Sabe que ele vai virar o Duende Macabro? Meu acabou de perguntar. Não, eu pergunto se ele ia é virar filão. Coisas desse tipo podem ser justificadas com magia. Lembra? O a, Semi a tem feito várias coisas, tem trazido várias coisas pra justificar várias coisas, concorda? Multiverso é uma delas. Inclusive nas HQs, o Ned sofreu lavagem cerebral pra agir como doente macabro. Isso é uma coisa que eu tenho que explicar pra vocês. Porque assim, por muito tempo. Já foi embora? Não. É foi Foi um mistério a identidade do duende macabro. É uma coisa que pode acontecer no sempre também para pregar uma peça na gente. Porque a história é meio confusa, tá? Existe um doente macabro verdadeiro, sabe? O original. Que é o Roderick Kingsley. Só que ele faz lavagem cerebral em outras pessoas para serem doente macabro por ele. Tipo, ele precisa de alguém para ser ele, para ser o doente macabro. Então, essa confusão sobre a verdadeira identidade do doente macabro. Sempre causava um choque nos leitores, sempre que alguma coisa nova era revelada. E o homem também sempre ficava perdido. Não entendia por que o Doende Macabro sempre voltava, sabe? Porra, ele tinha vencido o Doende Macabro. Como é que o Doende Macabro tá voltando sempre? Foi um choque quando o Ned se revelou como Doende Macabro, porque ele era amigo do Peter e tudo mais. Quê? Acabei de colocar e já foi embora, né? Depois foi um choque de novo descobrir que ele foi controlado. De toda forma, assim, eu não acho que ele vai ser manipulado com lavagem cerebral no SEM. O SEM ele costuma adaptar parcialmente, como a gente tem visto, né? Costuma ele faz direto isso. O feitiço de esquecimento do Doutor Estranho já foi a baita lavagem cerebral, se parar pra pensar. Talvez a adaptação esteja justamente aí, né? Não vai ser lavagem cerebral feita pelo Roderick Kingsley, mas sim pelo Doutor Estranho. O ponto é, galera, a Marvel não faz todas essas referências. Por acaso, a gente já sabe disso. Ela não bota o Ned Leeds no filme à toa. Não bota ele pra ganhar poderes à toa. Não bota ele pra prometer que não vai virar vilão e depois perder todas as memórias à toa. Você põe ovos? Quê? Então podem ter certeza que tem algum plot vindo por aí envolvendo o Ned e o Duende Macabro. E, óbvio, quando o MJ e o Ned forem convencidos sobre o que, que rolou, talvez eles se aproxime de novo do Peter e virem aliados. Como o Peter guardou na casa dele o Darth de Lego da Estrela da Morte que ele e o Ned estavam montando, eu consigo ver já algum elemento para o Ned olhar e sentir alguma coisa, uma ligação com o Peter. Perceber que realmente perdeu o antigo Darth do Lego dele. A mesma coisa vale para medir que continuou usando o colar da Dália Negra que o Peter deu para ela. Bom, vamos lá. Pode acontecer de chegar um doente macabro Roderick Kingsley, o verdadeiro? Pode, é bem possível, mas nada impede também que ele faça lavar a cerebral mais para frente no Ned, que o Ned assuma também uh, como doente macabro, isso pode acontecer também. Mas eu acho mais provável, isso que eu tô falando, da, do semi já, já ir por esse caminho da lavagem cerebral já ter sido feita, tá? Porque teria que apresentar mais um personagem e a gente já tá esperando, né, o Ned, como o Macabro. de De qualquer jeito, essas duas possibilidades estão muito na mesa, tá? Mas algo já está acontecendo com o Ned. Eu quero que você comente. Você acha que o Ned vai virar o... Tanto faz. Eu posso vender os meus personagens, mas não posso clamar o dinheiro porque eu tô banido por não sei o quê. Não, é impossível, mano. É impossível ter hack disso aqui, cara. Não dei lógica, tipo... São americanas! Quem não aproveita? Dança! Americanas! Vocês acharam que ia dar logo um F, né? Vocês a... Tu acha que eu tô com essa bola toda? É, Sobrou reais. Ai, mano, olhando assim doeu 4, 4, 4, 4, 14, 82 mil reais. Ai, mano, olhando assim, doeu mais ainda olhando assim, doeu foi mais ainda essa desgraça, mano rapaziada, quem confia que hoje a gente vai dar bom quem confia que hoje é o dia que tudo vai dar certo, você é louco, mano você é louco, Cê é, louco. Cê é louco. É por isso que você e o Jean não casam nunca pra economizar F aí pegou na, na na veia, né como é que foi os carros aqui? Papá. Você não é contra NFTs. Você só tá com ciúme de ver tanta gente crescendo e ganhando grana com eles. Irmão. b**** Não lembra. Família. Esse aqui sou eu, nos nossa, jogos nossa, NFT até, até agora Mas eu vendi a minha camaleão, mas a camaleão é da hora, mas é tanto. Então tem hum. 17 reais Menos 14 tá, mil Dólar Dólar hoje Caiu de patente? Ah, não Só não consigo pegar patente, Eu não vencemos ainda junto, né? O que que é? Tchau, Você carregou a bateria do seu celular? Não, por que? Ah, Pega ele lá pra gente colocar pra carregar. Se não, tá né? não, não vai ficar carregado. Ah, mas... Já... Oh, ah, carregado. Ele é mais forte que o sangue, velho. Ah, ele tá muito na frente, também. Tá ele não é aqui, não. Me puxa? Então? Vai pra puxar? A gente não vai responder Hum, a patente não dá a Patente não dá Você aumentou o negócio ali? Como assim a patente não dá? Você alguma coisa, não sou nada Chamou minha aviátora, hein? Ah, mas tem que completar né não tem, um só já dá. Por que, que deu antes quando Porque ele não tinha Prime. start, é. vai. Vou pegar a prata. Ô, oh, rapaz, meio novinho pra ser barmelo, Meio não? velhinho pra formatura, né, não? Eu vou discordar. Não! Não! Pai, o que, que é um charter? Né? O ah, que, que é Uncharted? Uncharted? É um jogo que eu dei o presente no Playstation 3. Vai. Vai vir um filme dele. Eu sei, é com o Tom. É com o Tom Holland. Tom Holland. Você viu. Ah, mano, o cara sair. Você viu Amigo Secreto de, do Homem-Aranha? Que tinha os três do Voice Maker? Tá ligado? Que teve um amigo secreto da Katsuki. Não dá, pai. Entra um, sai outro. olha ele Ah, <gasps> vai. E após criar a conta e estar com ela ativa, você precisa acessar a página. É água normal? Que barulheira é essa? De nada, é só. Deploying <tos> Nada, é, fundo. Tem tem Tem tá tá <tose> parece TCT ¡Oh! O cara já quitou, pai. Aí dá tá bom, hein? Quer é fundo? Tem é fundo. Três fundos. Que? É? Moga é essa. Que é? E o C. E o C? E o Tô vendo que eu posso, tô de MP9. Meu Deus, você toda todo lá, go, go, go. Azul, acho que você é fundo. Não, não vou sozinho. Não dá menos. Mais um. Mais um. Puxou a varanda Ah, tomei Mano, essa arma com tiro no peito Não mata, véi Varanda Vai, menos 70 Ô então, pai, para Fazendo o que aí, Laranja? Tá com C4, Não Por que você tá aí, mano? Sei lá, véi Meu Deus, Dfusingbomb. Só falei de separar. Deixa eu. Não é que você smoke no meio não, gente. Contribuy. Baranda não. Barana vai entrar. Ele passou. Era o dá para mim, dá para mim Derrotou a nascente poderosa da floresta, rapaz? Ah, apareceu aqui, ó. Todo mundo onde ficou O que aconteceu? Eu tenho que a mas já tá, não tá? Tá, bom, tá pegando meu, mas tá bom. Você não quer que pegue o C? Mas por que você não quer que pegue você? Ah, aqui eu vou... Agora tá bom? Tá. <risos> salve, salve, Nardinho Formático. Estou uh fazendo -huh. Já varou, tá pô. Por... É, é, é, é, é. Aí sim, acelerar mas... ah. incendiário, incendiário, pai de rol. Esse Mais um fundo, ah, filha da polícia. Eu só apertei para aparecer os créditos. <risos> <risos> ah, créditos! para eu só cliquei para aparecer os créditos. Ah, tá. Nossa! Só na varanda out. Ah, ajuda aqui, gente aqui? Falou? Deixa eu falar assim no teu perfil. Você não quer mais jogar isso? Você quer outro jogo? Mesmo o vídeo. Partiu da curta, mano. Meu amor, eu amo você, viu, Ben? Tá no fundo aí. Ai. Sumo, sumido. Você guardou a sua roupa, seu viado? Guardei. Que susto. A gente põe o fumo. Hã? Você não vai bater com o dinheiro? Eu tô vendo uma coisa diferente. Tá com a live no Facebook. <risos> não saiu, pai. Aham, tem uma. Pai, eu não consigo nem mais jogar. Fecha, pai. Ah, pai, não quero mais live.